O caminho da transformação da vida das pessoas passa pela educação. Encontramos isso na palavra Cantar. É um, é dois, é três. que tem Quando a gente vai tocar, cantar com criança, você fica muito encantado. Laranja, Maranjana, maçã. faz parte da nossa vida, da nossa história, principalmente da nossa história como educadora. trabalho aqui na creche há 9 anos e sente com Palavra Cantada. Antes de ser diretora, eu sou professora. Então assim, eu já trabalhei as músicas do Palavra Cantada com as minhas dorminhas. A gente ficou nisso e fez uma quantidade muito grande. Brincadeira, choradeira, pra quem vive uma vida inteira. Tem uma filha e ela é apaixonada pelo Palavra Cantada mágico. Nós fomos buscar um projeto que tivesse um foco na formação dos professores para levarmos a musicalização para todas as escolas da nossa rede. E a música, ela ela consegue imprimir emoção para ter alguma relação um, pessoal, visceral com aquilo que ela está aprendendo. Trazia as crianças para aquele momento, para aquele foco, acalmava as crianças quando ela é estimulada Através da música, a gente vê a reação dela. Ela se expressa melhor, ela quer participar das atividades. E o Palavra Cantada na Escola ele traz a musicalização e a formação dos professores. Um, dois, três: fome, come, fome, come. Se de fora. Ela devora, ela devora qualquer coisa que alimente. Quando você, a gente vai tocar, a Palavra Cantada vai tocar em qualquer capital do Brasil, as crianças cantam com a gente, porque é conhecer através da escola. O projeto Palavra Cantada na escola, ele se compõe de nove livros. Ele é baseado em músicas da Palavra Cantada e cada atividade tem uma atividade ligada às matérias escolares. Olha lá uma bolinha de Esse material, tanto o material do professor como para as crianças, a rede inteira se apaixonou. Só... Uma, duas, três... Porque a gente só faz o que a gente acredita, que é o melhor e que é o que a gente gosta de ouvir. Eu cresci ouvindo Braguinha, compositor maravilhoso de canções. Quem quer casar com a senhora baratinha que tem fita no cabelo? E de eu sou o Cachim. Lobo Mau, Lobo Mau, Lobo Mau. Eu tenho um filho de 10 anos, o Guilherme. Comecei a cantar a palavra cantada. Ele foi devagarzinho abrindo os olhos e começou a cantar também. Então foi um momento que, quando eu os vi, de verdade, me emocionou bastante. <risos> a arte transforma, ela transforma a pessoa, ela transforma vidas, Ela transforma o lugar. É mesmo? É que, que o pode... nosso projeto educacional ele está nas escolas do Brasil inteiro. Né? Então você está tendo esse encontro através do seu trabalho. Isso é o que a gente vai levar da vida. Poder cruzar meu olhar com essas crianças. né? Porque eu nunca mais vou encontrar essas crianças, provavelmente. E isso muda a minha vida. É dois, é três. Hoje eu saio daqui muito diferente. É muito muito Vivenciar obrigada. essa manhã com eles aqui para Francis Prado foi realmente um presente. A gente acertou muito nesse projeto. Muito! Quem gosta de escola aqui, levanta a mão. É! É! Palavra cantada de mãos dadas com o movimento a Educação, responsável pela venda e distribuição desse projeto em todo o Brasil.